É... Carlinhos é o um cara de piroca dura! <risos> tá? Carlinhos me fala direto, o Charles ficou na bunda dele. Ele pegou a toalha e limpou a toba dele lá no hotel! Ele fez o quê? Ele pegou, o dia que o Carlinhos esteve aqui, ele <risos> falou que ele, ele pegou, limpou, ele teve no hotel, vocês, no hotel, ali no <risos> exterior, pegou a toalha e limpou a toba dele, parecido de cocô! Meu Deus do céu, velho! <risos> Sabe o que ele me falou também? Quem? O Carlinhos? Quem? O Carins me falou um negócio que eu acho que é verdade também. Vá tomar no um me... cu, Bola, Carins porque é... man... eu ia querer falar merda. Não vou falar merda. Ele me falou que você, quando a gente gravava lá na Band, o, o Silvio e as Gagas, você pegou a Cremilda. Peguei porra nenhuma, peguei a Cremilda não. não o Carins não me falou. Não peguei a Cremilda não, nem a Solange, que é de Deus. É. Lembra que eu levei porra ali e tomei a surra da... Eu tomei a surra da Gaga. Você peidava na cabeça dela, velho? Peidei na Claro, você ficar reclamando pra todo mundo. Fica reclamando com o ar e falando assim. O cara fica se cagando aqui. É lógico, um cheiro de defunto. É, ó, fazer...